Ora, muito boa tarde, muito boa noite e muito bom dia, ou muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite, ou muito bom dia, muito boa noite e muito boa tarde, ou muito boa noite, muito bom dia e muito boa tarde, ou muito bom noite, muito boa tarde e muito bom dia. Não faz qual é a sequência, o que é preciso é que tudo seja bom, e se alguma coisa não for boa, o melhor é não abraçar essa essa emoção. Ora, por falar em emoções... Este vídeo vai ser assim tipo um tributo mais ou menos, é? mais ou menos dedicado ao que se chama só o 666 é? ao, ao, Também lhe chamam o diabo e também lhe chamam o anjo perfeito Depois depende de, do conhecimento não é? que nós temos da Bíblia não é? ah. E qual é importante? Eu, há uma musiquinha né, que eu fiz do álbum Space Trip, que é a tal viagem do espaço, não é? no espaço, não sei qual é que será o espaço, mas o único espaço que eu disse que, que pode ter são, não é, vibração, é a Terra. Em princípio, fora da órbita deste planeta não há som o som não é produzido, logo não há vida. Tanto é que os astronautas, quando estão lá, se eventualmente pusessem uma mão de fora, a mão desfragmentava-se. Em zero. Ficava a zero. Deixava de ter mão. Portanto, deixava de... a mão deixaria de ter vida. E a existência. Ora... Curiosamente, o tempo desta música chamada ID 666, ou 666, Pronto. Este, este, o tempo disto é 1, 2, 3, 4. É curioso, não é? Uma sequência assim muito bonita. 12 minutos e 34 segundos. Não. E depois tem uma descrição que no fundo relembra o que toda a gente sabe e o que toda a gente supostamente leu. E pronto. E etc. Né? E depois, se quiserem fazer a associação das várias coisas que existem pelo mundo fora, não é? e das várias coisas que eu já estive a dizer nos outros vídeos anteriores, etc., antes, em princípio, são capazes de entender. Se não, vão continuar a fazer o que fazem sempre, que é torpar aquilo que não leram. O que ouvem falar. Não é? Eu digo, ah, o diabo é muito mau. Também acredito que é muito mau. Mas esse dia é que depois depende dos diabos. Existe o diabo católico. O diabo católico é uma coisa boa. Pois existe, por exemplo, o diabo hindu. Esse não é nada bom. Nada. Okay. Mas nada mesmo. Mas há malta que. pronto. Nem, nem leu. E como não leu, não sabe. Por exemplo, os aparecimentos dos Chivas e aquelas coisas todas, ok, estão associadas a coisas semelhantes àquilo que eu estou a fazer, contudo aquilo serve como função para quebrar um, um, um ritmo não é? e um, um, um circuito altamente criminal não é? de grupos criminosos altamente desenvolvidos, não é? que estão associados à justiça e, e a tudo mais, ok? Que, pronto, o Shiva aparece, por exemplo, na Índia é? E o Hanuman e aquela coisa toda Que são os grandes heróis do hinduísmo E se vocês forem a ver, se vocês pensarem Se vocês relacionarem é? com o óbvio Que é, que aqueles deuses eram homens Não, é? não, eram, não eram deuses Não, é? não há, não há uma, uma expressão de nenhuma figura divina Existem é, expressões de homens que, pronto, que entretanto que houve um acréscimo artístico e emocional não é? na, na, na, associa na associação da arte ou da expressão da arte, não é? Que os, que os tornam diferentes, não é? Nada mais. Pronto. Então, pronto, se vocês leram aquilo, vocês sabem que, em princípio, por exemplo, quando aparece o Hanuman, que é o macaquinho, ou, ou o Shiva, que, pronto, que é o, o pai do macaquinho, não é? na história, lá, hindu, não é? eles aparecem para resolver problemas criminais. Não é um é? aparecem lá a dizer Ah, eu vou morrer por todos e vocês podem continuar aqui a, a matarem-se uns aos outros e pronto, e viva e a festa. Não. É? não. É, nesse sentido eu gosto mais do teor técnico não é? e do conteúdo do hinduísmo. De longe. Não é? Ali existe uma tentativa de fazer justiça. No cristianismo existe uma tentativa de culpar alguém para que o resto da criminalidade continue a fluir em grande. E depois, pronto, qualquer coisa culpem aquele gajo que morreu por nós, claro. Pronto, e portanto, à parte disso, depois aqui isto tem uma descrição muito bonita. Mas vamos ouvir esta música de 12 minutos e 34 e eu entretanto vou continuar a falar para não ser demasiado aborrecido, ok? Thank right. entender, se tiveram atentos aos primeiros 5 minutos da minha conversa não é? ou dos meus comentários, ah, como disse, na, na perspectiva católico-cristã, é? o 666 é o anjo perfeito, é aquele que em princípio não pode ser crucificado, porque ele está ligado perfeitamente a todas as outras religiões do mundo. Incluindo até o Islão, e aos muçulmanos, e ao paganismo, e ao hinduísmo, a tudo. Incluindo ao cristianismo. É só parar. sei, uma malta que em princípio não usa o cérebro, não é? Claro, se acontecesse tal coisa, entrava tudo em guerra nuclear até a exterminação total de todos os humanos. Por razões lógicas. E como sabem, a própria descrição até da Bíblia, não é? E da musiquinha, diz lá uma parte que é Aqueles que viverem da árvore do conhecimento é? Irão tornar-se igual a mim Portanto, se existe uma declaração De um ser superior Que considera que alguém que tem conhecimento suficiente irá tornar-se igual a Deus. Em princípio, não é? Deus é simplesmente alguém que tem conhecimento. É como eu digo, eu espero que Deus exista e que seja um homem. É? Que tenha a noção e a capacidade e a coragem é? de assumir que o dinheiro é irrelevante. Porque a criminalidade, assim daquela mesma veia, está ali por causa de ninguém nada mais. Poder, controle, nada mais. Depois aparece um monte de textos, não é, escritos, por um malta que tentou educar os outros via a descrição, né? via algo que não podia ser pronunciado, porque pronto, na altura seria ilegal, né? como vocês sabem, o lado diabólico né? já na altura e agora, hoje em dia, continua a estar na justiça. Sendo que, pronto, em alguns países, a própria criminalidade né? torna-se mais flexível. É tipo ali nos, nas, como é que chama, nas favelas do Rio de Janeiro, por ali fora. Aquelas favelas que são já controladas pelo, pela, pelo pessoal que faz o tráfico e que, em princípio, nem a polícia entra lá porque senão levam logo tiro, não é? Existe segurança dentro das favelas. Também existem algumas coisas que hum, não, não lembram ao diabo. Até o diabo dizia, falou-se, este gente é totalmente diabólica. É normal. A justiça faz igual. Fora das favelas. Dentro das favelas é mais ou menos a mesma coisa. Pronto, Pronto, o papel judicial da justiça normalmente é daquela malta que quer fazer justiça. E ao fazer justiça, automaticamente estamos a ser... Diabólicos ou criminosos, Seja em que lado for Lado da Justiça ou Lado da não Justiça Não faz Esta musiquinha é mesmo fixe Portanto Como eu tinha dito e isto é real, vocês vão sentir isso na pele, já vos disse 10 mil vezes, eu vou vos dizer mais uma vez. Mas aqui, até nesta descrição, isto foi escrito em 2015, já há alguns anos. E está exatamente igual, está perfeito. Ying, o só pode ter um Yang. Bem cuidado. Quando existe a expressão de Yang, Ing é esquecido. Quando não existe a expressão de Yang. Significa está tudo morto. É tal necessidade da ilusão. Portanto, eu de algum modo desejo-vos sorte. Falando nisso, estes símbolos tipo chineses querem dizer sorte. Também tem outros significados. <officio> es un de los short. Isto vai chamar um tributo ao 666 parece um bom nome e Ainda por cima O cristianismo é? nos, nos últimos 20 séculos Impôs à força Usando a violência Muitas coisas que Antes deles aparecerem Como Instituição já se sabia. Mas entretanto, como vocês sabem, não é? Grande parte das coisas foram removidas, queimadas, incluindo as bruxas, por exemplo. Destrução. Субтитры делал como um tal é? E é o que sou eu? Dominator Ora bem, o Yang é Dominator É aquele que tem o domínio da técnica E por isso permite ser a expressão De Ing Há quem considere Ing O lado negativo Às vezes, sem dúvida a um... às vezes né? não digo sempre mas diremos que eu não vejo que a expressão feminina seja negativa, como todas as vezes. Pronto. As mulheres também têm o seu momento negativo, não é? Ah. O resto, não há nada negativo ali. Ah, mas é uma tentativa de esforço, não é? Que um homem, que um seja o brilho de Ying. contas, isto é uma história de amor, lembram-se, e alguém tem que a contar, não é? Eu gosto de contar as coisas quando elas são a acontecer, sendo que o que interessa é aceitarmos a condição, em vez de andarmos a proibi-la, porque proibir uma uma condição criada pela História, a melhor forma de evitá-la é, é, é remover a História. Mas como é que alguém remove a História, tendo em conta que, hoje em dia, é, centenas ou milhares de crianças vão à, à Missa e à Catequese é, e os padres e aquelas pessoas que lhes estão a oferecer aquele conhecimento não lhes permitem saber é? que eles estão a entrar no apocalipse. Que o apocalipse é o caos. E pronto, já às vezes tinham assim, certas ofensas. Que que é as ofensas não têm um de caos. Lá está. Quando alguém se sente ofendido, a melhor coisa que pode fazer é demonstrar sabedoria. Estar calado. Já dizia o outro, não é? E portanto, eu estou aqui de passagem e eu só quero que vocês sabem dançar, cantar e o usufruir da natureza. Eu gostaria pronto que na verdade não é isto não, não ficasse ainda pior mas lá está a minha tentativa não é a minha, a, a minha escolha sendo que foi a minha escolha tentar e eu tenho aqui uma parte muito bonita que eu até às vezes digo Que é Nós não somos deuses E o universo não Não inspira Não nos inspira Ou quer dizer não, exatamente, o universo, isto é, o além de nós, não está a inspirar, uh, portanto não está à espera da nossa... Portanto, da nossa característica divina, que é a vontade One, 2001 2002 The Core Three, 2003 13, peço desculpa, 2013 Four, 2014 Bola Fokker 2015 Evil 2016 Power 2017 Evil 2018 2019 é onde nós estamos, não é? Estamos a fazer Shredder, a preparar alguma coisa. E portanto, quem sabe esperar, não é? Quem sabe fazer o caminho? Não estando demasiado preocupado em conhecer tudo que existe no caminho e não estando preocupado propriamente a ir ao fim do caminho, não é? É só esperar. Porque a única coisa que tem que fazer é expressar. E sendo em conta que qualquer expressão de nós, pró de, de nós próprios, no além de nós próprios, tem uma grande probabilidade de ser criada. Há uma grande probabilidade de acontecer aquilo que nós percebemos. Vamos lá. Vocês viram-se para uma mulher e dizem Olha, eu, eu adoro estar contigo. Eu gostava de estar mais de vezes contigo. Há uma probabilidade grande, não é? De, da rapariga é, ou mulher dizer-vos também a mesma coisa. É? Olha, se realmente também gosto muito de estar contigo olha, É melhor é trocarmos de contacto E se calhar começamos a tomar o cafezinho juntos Antes de ir ou para a escola ou para o trabalho Ou seja, lá para onde for A criação De qualquer coisa na realidade Adveu-se de alguém ter tido A coragem, entre aspas é? De se expressar Nada mais E de expressar principalmente o quê? O que sentia, porque até a noção de que Cristo, né, que estava, foi crucificado, né, foi crucificado pelos judeus, não é? Porquê? Porque os judeus não, não quiseram, eu, Cristo não deu provas né, simbólicas né, e, portanto, puramente racionais associadas à simbologia à história, à atualidade né? e ao foro humano tudo de uma vez só também na altura pronto, não havia tecnologia não sei como é que o homem iria fazer aquilo portanto, pronto eu tenho imensa pena que os judeus tenham crucificado alguém que afirmou algo que eles deviam simplesmente ter se rido daquilo porque era para se rir mas pronto, lá está há a malta que Abraça não é? certas coisas que lá está, são pronunciadas e, e abraça aquilo Não numa forma de tentar entender mais o porquê daquelas afirmações não é? Mas sim, abraça o negando E a negação, normalmente, pronto O pessoal parece que não é? é quase como... Eu até às vezes consigo compreender isso até, não é? Porque é quase. Eu fui para a escola, muitas vezes estava a ter disciplinas ou aulas e em momentos, nem era de disciplina, não era da aula, não era da escola, era de momento Eu não queria estar lá. Eu fui obrigado a estar lá. E claro que muitas vezes, por estar a fazer uma coisa que eu não queria, eu criava mecanismos para que a aula tivesse flutuações mais motivadoras para que eu pudesse conseguir estar lá, motivado a estar lá. Mas há malta que, pronto, que nega aquilo não é? e, em vez de, pronto, de tentar motivar-se a si próprio para estar lá, não é? destrói, tem vontade de destruir aquilo que quer negar. E são questões da psicologia. Não é? E que são associadas também aos métodos educativos. Porque lá está. Não é? Se o professor ou o educador não souber respeitar e ou motivar não é? uma, uma flutuação emocional, não é? em princípio, vai criar muitos mais problemas. Mas muito mais. E pronto. Associado a isto, eu acho que vou a outro álbum que é o. Ui, sim. O Path of Shields. E vou aqui adicionar uma musiquinha só de 3 minutos e 54. Que no fundo está associada à simplicidade. Chama-se 69. Logicamente o 69 está associado ao ying e ao yang. E porque simplesmente é um efeito visual. tanto ao ying e ao yang... E pronto. E vamos ouvir esta musiquinha. Eu tenho que levar esta rapariga outra vez... A levar não. Tenho que comprar aquela coisinha lá para ela não se chatear tanto, não é? Com outros seres vivos que querem viver em paz também mas que andam a chupar o sangue aos outros. Realidade política e económica, não é? O que é que é isso? Que é isto. Imaginem que a economia são milhares de pulgas e mosquitos, e moscas, e todos, todos os insetos possíveis e imaginários. O que é que eles querem? Chupar o sangue dos outros. No fundo esses são os verdadeiros, aqueles que mantêm o cultivo de, da memória que a própria instituição religiosa católica, não é? o cristã, continua a manter. Continua a beber o sangue. Depois também mantém o corpo. Eles então, entretanto só partilham o corpo. O sangue fica só para o... Bom, ainda por cima é um corpo seco. Já nem tem nada para que haja um, um certo prazer de mastigar. Não é é só para beber aquilo. É? E assim são certos cultivos. Não é? São certas memórias, certos mecanismos que começam a ser introduzidos na cabeça e mesmo que as pessoas digam ah, mas aquilo era só para eles perceberem claro, claro, era só para eles perceberem mas essas expressões e essas questões que existem o que levam é que exista primeiro uma banalização daquilo e mais tarde uma, uma necessidade de ir ao encontro daquilo porque no fundo é? aquilo que abraçaram pratica aquilo a igreja como, como instituição não é? como um monte de padres e freiras não é? há coisas, há trabalhos que eles fizeram, esforços que ninguém fala, não é? Os bons, os bons exemplos quase ninguém fala. Os maus exemplos são aqueles que aparecem logo E toda a gente de fala, claro. E portanto. Violações de crianças é a coisa mais. Eu sei, eu, eu, eu sei. É que depois vocês leem a Bíblia e existem é? descrições disso. E o que lá está, eu creio, como sempre, não é? É que o conhecimento serve para isto para dar função à memória. É? Para dar conteúdo à memória. E depois a memória dá-nos função. Já ali nos. No, no vídeo dos cãezinhos estava a falar sobre essa questão. E portanto, depois, mesmo que não seja a intenção, não é? porque a intenção deve pensar primeiro naquilo que está a fazer, para haver intenção. É isso é que se considera intenção. E portanto, se, se a Igreja, durante 20 anos, ou 20 séculos digo, educou algo-se, sem a intenção de fazer isso, é? quer dizer que nem, nem estudaram Quer dizer que não estudaram, quer dizer que não perceberam o conteúdo daquele texto A intenção do texto Mas pronto, é que lá está, há certos conteúdos que às vezes o pessoal abraça E quando abraça, depois, quando os... Quando a oportunidade em tempo real acontece, há uma grande probabilidade de pessoa tentar. Mesmo, que, mesmo sem pensar. E portanto. Ao fim disto tudo. Não tenho mais nada a dizer. É. Não tenho mais nada a dizer. Muito boa tarde, muito boa noite e muito bom dia. E pronto, já sabem, usem o YouTube Downloader ou um plugin qualquer gratuito que existe na internet para extraírem o vídeo e ou o áudio. O áudio é uma boa escolha porque não precisam olhar para mim. E, e além de mais, ocupa menos espaço em disco. Portanto, melhor ainda, não é? Porque no fundo eu não estou aqui a mostrar-vos nenhuma técnica de como fazer, seja lá o que for. Estou-vos a tentar expressar e a explicar é? conteúdo teórico que tem efeito na realidade, com exemplos que são da realidade. E é tudo. Isto vai ser um tributo ao 666, que no fundo tem a ver com poder e nada mais. E portanto, se eu sou um macaquinho não é? que tem o poder, o poder está em mim se calhar na fantasia, não é? No, no potencial da, da autocomparação dos outros na minha expressão fantástica, não é? e portanto essa própria mecânica criar qualquer coisa nos outros não é? e, e e portanto pronto, é simplesmente uma, uma técnica não é? de dizer qualquer coisa sem a pronunciar, não é? e hum, portanto só para quem entende, não é? para quem se esforça a entender Portanto, e, uh, <coughs> depois existem outros dois poderes, é? um poder que é a Ásia, que é o Dragão de Fogo, que normalmente está em silêncio, ele é altamente discreto é extremamente e extremamente perfeccionista e tem uh, quase sempre boas intenções porque entretanto já pensou em todas as más okay? e como pensou em todas as más já sabe tudo o que é mau. E, portanto, tudo aquilo que não deve ser feito. Fumar, por exemplo, é algo que não deve ser feito. Pelo menos compulsivamente. E depois, pronto, se tem um outro lado. É tudo ao contrário. Esta é a teoria da vida. Tributo ao 666.